My lover, I love you. Our love is marketing, baby, and the life is marketing. Our love is marketing, baby, and the life is marketing. We love pancakes. Marketing, babe, and the life is marketing. Our love is marketing, babe, and the life is marketing. Oh yeah. yeah, all I see is free. Is this the workshop theatre? Teatro oficina! Ah. Ah. Uau! Mas é lindo esse janelão! É, torres aqui é um problemão. Mesmo. Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje para mostrar um novo projeto para vocês. Vamos fazer aqui um empreendimento cultural com temática comercial Relax, pessoal! Relax! Relax, pessoal! Não vamos fazer, assim, musicais da Broadway Não precisa Vamos fazer óperas de carnaval Open air Agora, com sua licença, eu vou a Crackland. Menina linda, olha. Uh. Nossa, como tá quente aqui For real, yeah. Ooh.